Eu sou o professor Branco. Tudo bem? Eu espero que sim. Um vídeo de boas-vindas, bem sucinto, para dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, meus alunos calouros, muito bem-vindos e um ótimo retorno para vocês, meus alunos veteranos. Vai ser um prazer enorme poder trabalhar com vocês e um privilégio, podem ter certeza disso, poder compartilhar esse ano, esse semestre, a parte da minha vida com vocês. Espero que vocês tenham isso em mente. E possam se dedicar ao máximo a fazer de vocês mesmos vocês, uma versão de vocês muito melhores. Podem contar comigo, estou aqui à disposição. Existem uma série de links aí embaixo das redes sociais, de onde, das plataformas onde os conteúdos estão a, a ser apresentados. Espero que vocês se divirtam e aprendam muito nesse semestre. Até mais e tudo de bom!